Aí ó, Renato Gaúcho, monstro sagrado, mandou um beijo pra você. Flamengo, vai ganhar tudo. Vai ganhar tudo. Tinha que ter mandado o Rogério Senna embora antes. E você, Rogério Senna, que eu sempre respeitei e respeito, você não deu uma entrevista. O seu assessor não procurou a gente uma vez, a gente ligou várias vezes. Mas tá tudo certo, eu não preciso disso pra sobreviver. Agora o Flamengo mostra a grandeza do Flamengo. né? O Palmeiras mostra o que o Abel Ferreira é melhor para mim do que o Jorge Jesus. E aí, eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem dois clubes de futebol brasileiro hoje, Palmeiras e Flamengo. Será que nós somos o melhor futebol do mundo mesmo? Olha essa seleção olímpica, que vergonha quanto a costa do Marfim. Por isso que eu trouxe para a seleção feminina. Dali Marta, Dali Érica.